Estamos aqui no pego do inferno, estamos a gravar, estamos, estamos a gravar. Estamos aqui no pego do inferno, que o senhor acabou de dizer que não, não chegou nada, não vi nada, vamos lá ver. Aqui é o estacionamento, está vendo não podem aqui. São cerca de 2 km mais ou menos, 1,5 quilômetro também, 2 km desde a estadra catroada até aqui e vamos para ali, segundo estavam a dizer, acho que é para a esquerda, mas ele não encontrou, vamos ver se nós encontramos a linda Cascata do Pegue do inferno. Vamos estacionar aqui, vou ver que isto passou aqui. É um caminho. Tenho mais um carro, vamos estacionar aqui. Se tenham atenção onde é que vão estacionar. Olha, que já deu o carro da parte de baixo do carro. Vamos ver. Sim, o senhor já disse. Olha, já aqui. à esquerda. Mas daí vieram eles. Daqui de baixo. Parece que está. Custam achar. Então vamos lá nós à pergunta da cascata. do pé do inferno. Vamos ver onde é que é. deixa lá ver aqui no mapa o que é que eles dizem sobre isso. Então, vem ali do estacionamento. Seguem seguem, chegam aqui a esta parte deixem por aqui deixem estão a ver aqui seguem por este caminho aqui ali à frente estão a ver? ali à frente tem que passar por a ribeira, tem que molhar os pés voltam à esquerda, para aquele lado Ando uns 500 metros para aquele lado, sempre dentro da ribeira, e a cascata fica ali. Ali daquele lado. A cascata é bem profunda, podem saltar lá de cima. É algo por ali está para os joelhos, mas tem que passar por dentro da ribeira. Passo ali naquela parte, volto à esquerda. A cascata fica ali. Obrigado. Chegamos. Ó, pega, Guilherme. Vamos ver. Vamos ver. Corino. Ah, ok. Eu estava indo o É aqui. que estamos a ver? Ali é a fundo! É fundo ali! É fundo, é? Sim, é fundo? Atura-se é um é lá de cima? Epá, sim, não é pá! É. Isto é o único caminho que existe, não é ou existe é outro caminho? É, era isso que eu estava a dizer, antes vinha-se por ali e não se passava pelo rio, havia uma estrada que passava aqui e estava o carro ali e até aqui. Ah, é particular e fizeram aquilo, não se calhar. Não, acho que aquilo tudo... Como eu disse, houve um incêndio qualquer e aquilo caiu, houve trocadas ou uma coisa assim. Ah, pronto, depois. Pois é, vimos as pessoas passarem e não, não achavam isto aqui, pronto. Nem imaginam, nem imaginam que estavam a atravessar o rito, alguns nós. Pois, é, eu também não. Pois, há pessoas, irá a irá a irá irá irá irá irá. muitos voltam para trás e pronto, desistem. É. Está gravando, está? Está Vamos voltar para trás. Já vimos a cascata do Pé do Inferno. Como podem ver, sítio agradável. Temos de passar por o Rio. Vou fazer o um percurso inverso. Vocês depois fazem este caminho. O fazer? É ali! <risos> Acho que não, é, não é muito fundo, estás a ver? Não há não é muito perigo. Vamos é muito... é ver que chega mais ou menos ao joelho de água. É agradável. A água está boa. Apesar de estar toda escura, né? não tem chovido, estamos no verão, finais de setembro sou ver o caminho ali para a frente não é para a frente é para assim vamos lá botar a máquina para frente A minha é para ali, cascate, cascate. a cascata é para ali, sim. a água chega por aqui mais ou menos aqui, ah. daqui até lá, chega até lá, depois lá pode jogar de cima até a altura, fundo, mas pode, pode ir andando até lá, só molha, só molha até aqui, ah, Ok aqui, pode ir andando sempre à frente, está lá muita pessoa já daquele Estão a ver aqui, deixamos ali, não é? Estou a ver aquela casa ali em frente, não é? O estacionamento é daquele lado, e vocês entram aqui, nesta clareira. Estão a gravar, Vem aqui fazer o caminho, nós já, já viemos lá, para fazer o caminho inverso. Agora vêm aqui, os girinhos, as rãzinhas a saltar. Vamos para ali para Temos de molhar. Ah, como estava a dizer, chega até ao meu joelho. Estão a ver? carrega se um bocadinho as calças. Não é do Cília, à espera do Aventureiro. Estão a ver? Muito bonito. É. É. Tem peixinhos? É. Deve ser água doce então. Os há cobras aqui? Já uhum. que é Sabe tem medo de cobras? Não, o tem que molhar, tem que estar dentro d'água água, até o ajoelho pelo menos. E estamos aqui a chegar à parte inicial, é daqui, a esse momento. Deixa estacionamento é ali, Vamos ver. Obrigado por assistir, beijo para todos vós. E faça um like e subscreva -me o meu canal, que há aqui muitas aventuras. A subida para cima é para ali? Onde é que se para cima? Não sei. Também não sabe? Vem também para ali! Sim! <risos> deve ser é uma coisa particular